Senhor Jesus, confesso que pequei contra o Senhor, contra os outros e contra mim mesmo. Eu clamo pela tua misericórdia e te peço que me perdoes de todo o meu pecado. Especialmente onde reina a falta de perdão, faz cair por terra qualquer palavra de maldição contra mim ou contra alguém, seja por rebelião ou conflito. Eu aplico o sangue de Jesus sobre minha vida agora conforme sua promessa. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9 está escrito, Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu te agradeço Jesus que eu estou perdoado. Pai, eu recebo agora mesmo o teu perdão pelo qual Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário e te agradeço por isso. Obrigado porque Jesus foi feito para mim sabedoria justiça, santificação e redenção. Senhor Jesus, Tu me santificas na Tua verdade, a Tua palavra é a verdade. Como Davi orou, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito firme. Não me lances da Tua presença, e não retires de mim o Teu Espírito Santo. Restaura-me a alegria da Tua salvação e sustenta-me pelo Teu Espírito generoso. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Salmo 51, versículos 10 a 13 Pai, em nome de Jesus, eu me comprometo a uma vida santificada, uma vida de santidade, agradável ao Senhor. Eu me submeto ao seu comando de todo o meu espírito, corpo e alma. Eu me comprometo ao verdadeiro arrependimento, uma vida diária de continuamente voltar-se para a sua vida, mudando minha direção e amadurecendo sob o conselho e direção do Espírito Santo, sua palavra e submissão à sua liderança. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém.